Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje recebendo a visita da minha xará, Roberta. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui, gente. <risos> Ele é demais. <risos> eu fiz os três cursos. Eu fiz o MDF, fiz o MAD, fiz essência do ser. E, gente, eu estou Eu apaixonada. Vocês têm que fazer. Venham fazer o curso, logo! Que legal, a Roberta, ela é daqui de Sorocaba, né? O nome dela, né? É. É o nome dela, Roberto, Roberta, é o nome, né? Claro, Já né? viu, né? Combina tudo certinho tudo aqui. Certinho. O nome é bonito demais. A Roberta veio pra cá, ela é daqui de Sorocaba, é, fez o curso junto com a gente, se dedicou demais no curso, e olha aqui, olha o resultado da dedicação dela. Esses aqui são os três certificados dela agora da turma de novembro. Eu acredito que você deve ser uma das primeiras alunas a concluir o curso agora em novembro. Né? Sim. Então a conclusão dela é do dia 19 do 11. Né? Então teve dedicando bastante, afinal são 63 horas aqui, mais 63 aqui, mais 10 horas aqui. São 130, 130 e tantas horas a aula. E eu fiquei sabendo que você até emagreceu de tanto estudar. Sim, professor. Eu perdi 2 quilos, inclusive, só estudando. Eu faz, tinha dia que eu estudava 12 horas, tinha dia que era 9, tinha dia que era... e assim foi. Deixei de almoçar algumas vezes, perdi 2 quilos, mas, gente, valeu muito a pena. O aprendizado que eu tenho, né que eu, tô, que eu recebi aqui, é muito gratificante. Vocês têm que fazer esse curso. Mas e aí? Legal, obrigado, tudo bacana, certificado aqui. E a prática, como que tá? Você já tem atendendo? Já. já atendeu alguém? Tem alguma experiência para contar pra gente? Já, já, entendi, já atendi assim. Estou é, atendendo meus familiares, né? Como cortesia no começo. E já estou ganhando, graças a Deus. Já tenho marcado a próxima, a próxima terapia, inclusive. E eu estou fazendo da melhor forma possível, como aprendi no curso e tudo mais. E assim, gente, fazendo cada cliente, cada cliente. E estudar o cliente, esse é o principal. Eu acho que o que está me dando bem nisso é isso, é estudar o cliente. Como... É, você já conhecia a gente há mais tempo? Conheceu agora, Roberta? Você já vinha me seguindo? Já, já vinha seguindo há quanto senhor? tempo você vem seguindo a ah, gente? Faz um ano já. Um Sim. ano. E mudou alguma coisa da Roberta para a Roberta de hoje? Com certeza, com certeza mudou. É, eu não imaginava que eu ia... que eu iria até conseguir fazer esse curso, inclusive. Concluir, eu consegui, eu estou muito feliz. E o que, que mudou, né? para falar a verdade, resumindo mesmo, mudou que eu sou, hoje eu sou formada em reflexoterapeuta. E tenho muitos conhecimentos, consegui eu sou uma pessoa mais feliz. Uau, parabéns. Olha, é só o começo da sua história, Sim. né? Sim. Só o começo. Espero que você possa vir mais vezes aqui. Com você, e, aliás, todos os nossos alunos são sempre muito bem-vindos aqui. E eu quero saber da sua história. Está só começando. Você já fez um cliente faturado? Já, já né? fiz. Qual, qual é o Sim. sentimento de você... É, tem, tem alguns sentimentos é que eu acho bastante importante né? É aquele da gente fazer o trabalho e se sentir realizado pelo resultado obtido uhum. Certo é, O sentimento, gente, eu acho que o mais sentimento gratificante é quando você termina É quando a pessoa tá, começa assim e ela termina assim, sorrindo E ela te agradece Então assim, lógico que é importante o dinheiro, com certeza mas o que mais agrega assim é saber que você diminuiu, tirou a dor do seu cliente. Isso não tem preço que pague. E na sua casa? Parece que a sua mãe tem uma dorzinha no joelho? Como que, sim, era? Joelho só... ou uma que é? Sim, no ombro? É joelho, joelho mesmo. Ela estava com muita dor no joelho, sempre reclamava, reclamava. E fui fazendo, fui fazendo. Gente, tá que tá, tá quase pulando ali. <risos> que legal! Pessoal, então é isso. Obrigado, Roberta, Obrigado, por ter vindo. O espaço está sempre aberto aqui para você. Muito obrigada. Vem aqui e sucesso. Tô... Obrigada. Ai, que gostoso. Ai. O meu certificado é. nossa, muito, que muito bom. bom. Parabéns. Eu que agradeço, senhor, isso. por tudo, viu, professor Roberto? Foi maravilhoso por isso que eu disse com o senhor foi maravilhoso conhecer o senhor conhecer Obrigado. a reflexologia <risos> A havia uma a tá Vilma maravilhosa Vilma que está tá gravando exatamente nós, né? e eu sou muito grata a todos vocês tá ah e a roberta também falou é, toda a nossa equipe né porque dentro do curso também tem um curso de marketing que você teve aproveitando para poder Sim, conhecer sobre o google meu negócio saber expandir o seu trabalho tantíssimo. sem ter que gastar dinheiro com propaganda Sim, não gasta nada gente sem gastar exatamente nada, você consegue expandir o seu negócio. E, então é muito importante, muito importante. Isso tem no curso, eles explicam certinho, certinho, você consegue fazer isso de graça. Isso. Legal, pessoal. Olha, e para quem está gostando, se inscreve no canal. Aqui abaixo tem as teclinhas aqui para se inscrever no canal. Segue a gente no canal, deixa aquele joinha e deixa um comentário, deixa um comentário. Vem pra bem cá, fazer, gente, valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, fiquem com Deus.